Hey, boa noite, você pode me explicar como meu nome afeta a minha personalidade? Vamos lá então, tá? Pensa da seguinte maneira. A primeira informação que qualquer pessoa estranha obtém sobre você, na maioria das vezes, é o seu nome. Né? Em no último caso, aí um nome social, um nome profissional, ou mesmo um apelido, mas normalmente é o seu nome. né? Apesar que o nome pelo qual você é conhecido tem uma influência surpreendente também na maneira como os outros te percebem. E é claro que muitos fatores influenciam e moldam a nossa personalidade. Né? A personalidade ela é construída, ela vai sendo construída todos os dias ao longo da nossa vida e é uma coisa que nunca fica pronta. Né? Parte dela é influenciada pelos nossos genes, parte pelas experiências formativas, que desempenham um papel importantíssimo na formação e na construção da nossa personalidade, e também... É, pelas pessoas com quem nós convivemos. Né? Essa, em última instância, inclusive, influencia principalmente os papéis que nós assumimos que nós vivemos ao longo das nossas vidas. E com tudo isso, é, diante de tanto dinamismo, é muito fácil realmente nós esquecermos a importância do papel desempenhado pelos nossos nomes aí no nosso dia a dia. né? Poucas pessoas talvez tenham, inclusive, percebido isso, mas se você reparar bem, o nome é uma influência altamente pessoal imposta a nós desde o nosso nascimento, né? E que geralmente permanece conosco por toda a vida. É, eu digo geralmente porque, apesar de não ser uma coisa comum, também não é incomum algumas pessoas trocarem realmente de nomes, né? Mas, independentemente disso, como o um nome é usado para identificar um indivíduo, para nos comunicarmos com alguém diariamente, e como, independente também de uma pessoa mudar o ou não o nome dado a ela no nascimento, né? Ele serve como base de auto concepção de uma pessoa, né? especialmente em relação é, aos outros, né? porque ele é realmente o ponto de ancoragem mais importante para a formação da nossa identidade pessoal. Né? E, independente de, ao longo da vida, alguém mudar o nome ou não, e, em geral, isso acaba acontecendo aí após a idade formativa, né? após a idade de formação inicial da identidade. Então a maior influência na formação da nossa personalidade geralmente continua sendo o nosso próprio nome, né? aquele nome que nós recebemos aí quando nós nascemos. E se você prestar bem atenção no nome, né? no nível básico ele pode revelar até detalhes sobre a nossa etnia né? e muitos outros aspectos aí da nossa origem, o que no mundo de preconceito social pode trazer consequências inevitáveis, aí, obviamente, né? isso pode até soar injusto, principalmente porque o nome pode ser um indicador não muito confiável da nossa formação, né? Muito menos do no nosso caráter, mas é essa realidade, né? E todos nós fazemos essa avaliação e seleção inconscientemente, com base nos nossos próprios valores e principalmente nas experiências que nós vivemos, né? Repare que é normal você criar uma imagem aí, né, e um pré-julgamento com relação a alguém antes mesmo de conhecer. Apenas considerando o um nome com base em más experiências que você teve anteriormente, né, com outras pessoas do mesmo nome. Nós também, mas geralmente as más experiências têm um peso maior no nosso julgamento. Né? Mas, de qualquer forma, é, não é aí que termina a influência dos nomes. Né? Mesmo dentro de uma única cultura, ou de um meio, aí, ou mesmo de uma comunidade, os nomes têm certas conotações que podem ser vistas como positivas ou negativas, né, em termos de significado, fazendo com que eles possam ser vistos como mais ou menos atraentes, mais masculinos, mais femininos, ou mesmo ultrapassados. né? E aí eles acabam sendo menos escolhidos, menos apreciados. E essas opiniões mudam né? com o tempo, inclusive, né? e com as modinhas da época também. né? Existem alguns nomes aí que só pelo nome você consegue dizer exatamente se a pessoa nasceu nos anos 70, 80, 90, né? a cultura do país e até as suas... É, predileções. Né? Além de tudo isso, o nosso nome pode afetar a maneira como os outros, como nós nos sentimos sobre nós mesmos né? e como os outros nos tratam. Aliás, é, as características do nosso nome afeta de uma maneira muito significante o jeito como os outros nos tratam. Né? Fora de todo o contexto familiar que influencia a nossa personalidade e o nosso nível de satisfação geral com a vida, o nome é o símbolo que, de quem somos né? e as pessoas que não se identificam, não gostam do próprio nome, tem até um desempenho aí menor ou ter mais dificuldade durante a vida, justamente devido à falta de confiança e à perda da autoestima. Né? Não é difícil, inclusive, de se imaginar que seja difícil para uma pessoa ser afetuosa e confiante, mesmo tendo alta simpatia, né? em termos de traços naturais da sua personalidade, se ela enfrenta repetidas rejeições na vida por causa do seu nome. Então, é fácil você ver essas tendências em pessoas que consideram seus nomes negativos, né? E falo de negativo na visão da pessoa, tá? Independentemente das letras, das combinações de números pessoais da numerologia, né? Já se alguém que considera que seu nome é negativo dentro da sua visão pessoal, né? Dentro da sua visão, do seu ponto de vista, não na visão da numerologia, né? Na numerologia nada é negativo. Mas quando a pessoa considera que seu nome é negativo ou mesmo impopular, seja ele qual for, isso não importa, né? mas cria na pessoa aquele sentimento de rejeição. Né? E isso, obviamente, aumenta o risco de a pessoa desenvolver... É uma personalidade mais desagradável, mais depressiva, né? E é por isso que eu sou totalmente contra, né? E acho uma enorme responsabilidade, até uma atitude inconsequente, quando eu vejo alguns desavisados aí dizendo aos quatro ventos que a vida de alguém é ruim porque o seu nome é negativo, né? Porque o seu nome é ruim. Isso é uma tremenda irresponsabilidade, né? Porque a numerologia, na realidade, serve para orientar a pessoa sobre como desenvolver todo o seu potencial, né? E faz isso através das informações que são muito precisas que são fornecidas justamente pelo nome da pessoa. E quando você diz a alguém que o seu nome é negativo, que ele traz dificuldade, etc., etc., você está criando aí um sentimento de rejeição, né, de impotência. Você está afetando a autoconfiança e a autoestima dessa pessoa. E isso obviamente tem consequências desastrosas, aí porque querendo ou não, isso afeta a maneira como a pessoa se sente. E a imagem que ela faz de si mesma, consequentemente, afeta toda a vida. Dessa pessoa. Então entenda que o um nome fornece uma identidade, uma personalidade, né? E é por isso que ele explica muito as circunstâncias que alguém vive e a maior parte das dificuldades que ela enfrenta também, né? Isso não tem nada a ver com nada sobrenatural, né? Não tem nenhuma relação com vibração, nada dessas coisas. É uma questão física, psicológica e material, né? Que não pode de maneira alguma ser subestimada, né? ter então, um nome em comum pode até nos moldar para sermos mais criativos e mais abertos, né? Já que um nome diferente ou mais incomum aí, né, tende a desenvolver na própria pessoa um, um alto conceito aí, vamos dizer assim, de diferença, né? De diferente, tornando essa pessoa mais aberta e motivando essa pessoa a buscar muitas vezes aí estratégias não convencionais. Né? O nome de uma pessoa define quem ela é e representa tudo o que alguém é. Né? Sem dúvida nenhuma, o nome é uma parte extremamente importante da nossa identidade. Né? E eu ouso dizer ainda mais, né? eu ouso dizer que o nome é parte da nossa identidade. Digo, inclusive, que o seu nome é uma espécie de contrato simbólico entre você, a sociedade e o mundo.